Ninguém vai pro céu. Não, não, não. Calma. Calma. Eu te explico. Espera só um pouquinho que eu te explico. Não vai embora. Eu te explico. Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjac. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal. Este é o canal do Burjac. O programa que você vai assistir agora é uma live. A live do Leitura compartilhada que já vai começar em alguns segundos. Mas antes eu preciso te agradecer. Isso tudo aqui acontece porque você é fiel e generoso nas suas ofertas.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 Sábado, segunda às sextas-feiras às oito horas da manhã e, segunda, e sábado e domingo às nove horas da manhã tô aqui fechando algumas coisinhas porque eu deixei aberto aqui vai atrapalhar a transmissão as transmissões são feitas de forma simultânea para o YouTube e para o Instagram de segunda a sábado, no domingo ainda não consigo fazer a transmissão também para o Instagram. Mas é por enquanto, por enquanto, por enquanto. Estamos terminando a nossa segunda temporada, que foi a leitura do Novo Testamento. Começamos em março, dia 17 de março de 2021 e terminaremos no dia 31 de janeiro de 2021. No dia, começamos dia 17 de março e terminaremos no dia 31 Voltaremos com a nossa terceira temporada, que será a leitura dos Salmos. Te convido a entender o Saltério, a ouvir a alma daqueles que servem a Deus, as canções que mobilizaram tantas pessoas, né? E canções tão bonitas e tão fortes e tão carregadas de simbolismo e de presença de Deus, onde Deus falou através das canções a tantas pessoas ali. Se você está vendo essa mão passando por aqui, não deixe de curtir. Essa mão passando por aqui, não deixe de curtir. É muito importante para esse canal que você curta. É muito importante que você é, manifeste a sua passagem por aqui. A forma como você pode ajudar o produtor de conteúdo é, teológico ou de conteúdo é, digital, mas conteúdo teológico digital, é curtindo os vídeos que você acessa. É muito importante para... o para que sinalize que o seu vídeo tem relevância, este vídeo tem relevância e o YouTube ajude outras pessoas a conhecerem esse conteúdo também. Chegamos ao episódio 22 e a abertura é um pouco tensa, né? Eu disse que, olha, eu disse que <risos> ninguém vai para o céu, mas eu explico, eu explico. Eu explico, não escondo nada, não escondo nada. Muito obrigado a você que está chegando agora aqui no YouTube, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua é, generosidade em ajudar o trabalho missionário. Eu tenho um convite, eu tenho aliás um apelo para fazer para você, e eu não vou fazer agora, eu vou fazer daqui a pouquinho, porque vão aparecer mais pessoas nessa live, e eu gostaria muito, muito, muito que você me ajudasse é um numa, apelo numa que eu tenho para fazer para você é em favor da família do meu sobrinho. Preciso muito que você me ajude, mas eu te falo daqui a pouquinho. Vamos então ao texto de Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 5. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, leremos o, a segunda parte do capítulo 21 e o restante do capítulo 22... Encerrando, então, assim, a leitura do livro de Apocalipse. Não encerra a nossa série. A nossa temporada encerra no dia 31. A leitura do livro encerra amanhã, no dia 31. Nós temos uma retrospectiva. É, você acha que é só a Globo que faz, né? Nós temos uma retrospectiva. Vamos à leitura do texto, então. Vamos à leitura do texto. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse... Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida, disse: escreva, escreva isto, pois o que lhe foi dito, o que lhe digo, é digno de confiança e verdadeiro. Amém. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor por essa notícia. Vamos lá. Veja. É isso que o texto diz. Veja. Veja atentamente o que eu vou te dizer. Veja. Veja. Deus veio habitar com os seres humanos. Ele desceu do seu trono e enxugou todas as nossas lágrimas. E está fazendo novas todas as coisas. Todas as coisas. São três coisas importantes que esse texto diz. Que Deus veio habitar conosco. Então, não há mais templo. Ele desceu do seu trono e está enxugando todas as lágrimas. Todas as lágrimas. É um lugar sem dor. E estou fazendo novas todas as coisas. O templo que desce é a noiva. E a noiva do cordeiro é a igreja. <risos> Surpresa! <risos> o cordeiro já está na terra aguardando a sua noiva que vem do céu então inverteu aí né o jogo virou a terra é a parte gloriosa da criação de deus tem gente que esquece disso tem gente que esquece que quando ele terminou o texto em gênesis a criação no texto quando no texto ele termina a criação ele diz eu vi e era tudo muito bom. E no sétimo dia ele foi descansar, não porque estava cansado. O descanso é desfrutar. Ele foi desfrutar daquilo que ele criou. E a árvore da vida era ali o símbolo da presença do céu na terra e da terra no céu. Porque havia uma comunhão entre céu e terra. Com a queda da humanidade, o céu e a terra vão passar. Porque não haverá mais o um mar no céu. Os céus, a terra e não haverá mais o um mar. Porque o mar simboliza o lugar de onde emerge a besta. Recorda dos textos anteriores? O céu e a terra, o céu como morada de Deus... O céu como morada de Deus será renovado e a terra como morada da humanidade também será renovada. E uma novidade, Deus então vem morar, é o que a gente vai ver no restante do episódio, no episódio 23, no episódio de amanhã, o último episódio desta série em Apocalipse. E o que significa quando o templo vem ao encontro? É que, nas palavras aqui do N.T. Wright... Não há uma visão de seres humanos subindo, nem tampouco Jesus descendo. <risos> o que temos é a Nova Jerusalém, a igreja, descendo se encontrando com o seu noivo. Jesus está aqui entre nós, mas ainda não o temos como completo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1.10. Está lá o tempo todo, parece que a gente às vezes não percebe ou não lê. Ou, quando lê, a gente não consegue entender como deveria ser entendido. Veja só o que temos aqui. Olha só, olha só, olha só. Ah, apareceu, né? Aqui, vamos lá. Efésios 1, 10. E o plano é este, diz o apóstolo Paulo. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus, e na terra é exatamente isso quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 10, que Jesus está reunindo o seu povo e a autoridade sobre todas as coisas, definitivamente sem a presença do mal, para estarmos conosco. Como será o novo mundo? Será como o atual. Ou seja, sem dor, um atual sem dor mais cheio de beleza, prazer, doçura e glória. Sim, não é como Platão disse, que as coisas sublimes pertencem ao céu e as coisas não sublimes pertencem à terra. Não é, Platão não acertou, tem um negócio, um tucho de cabelo aqui que tá me incomodando. Não é, não é assim. Incrível, né? Não é assim. Então o céu, na verdade... Nós não vamos para o céu. Então você está dizendo que os aquelas imagens dos testemunhos de Jeová estão tá certa É o que mais aproxima do, do que o texto bíblico está dizendo aqui. Um novo céu e uma nova terra, meu irmão. Tem gente que pensa assim, ah, mas o céu vai ser monótono, a gente não vai fazer nada. Esquecem que o trabalho existe antes da queda. Continuaremos ter vida, só que seremos imortais. Não haverá mais lágrimas. E um novo céu e uma nova terra será um lugar onde habitaremos em paz e alegria. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Que alegria, não? Que alegria. Lembra que eu te disse agora há pouco que eu precisava muito da sua ajuda? Então, deixa eu achar a imagem aqui e vou colocar para você, para você me ajudar. Peraí que eu vou achar a imagem. Peraí, peraí, peraí. E aí eu vou colocar aqui para você me ajudar. É um texto que o meu sobrinho e a mãe dele fizeram. Deixa eu achar aqui, que aí você vai me ajudar. Aqui. E aí eu fiz e coloquei aqui. Deixa eu, deixa eu só achar aqui. Peraí, modo estúdio, porque aí eu posso trabalhar aqui sem nenhum problema. Final, vinheta... Não quero isso, quero isso aqui, adicionar uma fonte de mídia, isso, é, imagem externa, ok, agora eu vou explorar, aqui já, fazendo tudo, fazendo tudo aqui para você, agora, devia ter feito antes, né, mas eu fiz agora, porque a notícia nós recebemos agora, pouco por, que, que, não ah, por que, que não funciona? Por que não funciona? Por que você não deixa eu copiar? Ah, talvez... Ah, já sei. Por que eu tô colocando a coisa errada aqui? peraí, aí. Por que eu vou fazer isso aqui? Enquanto isso, se você ainda não curtiu a nossa... É... Se você ainda não, não curtiu a nossa página nossa parte você ainda não curtiu <risos> se você ainda não curtiu esse vídeo é, deixa eu tirar aqui remover sim aqui adicionar imagem assim ah, agora sim agora sim Guilherme Bojarc agora sim ah, agora sim isso é um Twitter que eu fiz Tirei um print dele e agora sim eu vou colocar disponível aqui. Aqui. Isso. Ah, agora sim é isso. Então eu, eu gostaria que você me, me ajudasse. É, a mãe do meu sobrinho está pedindo ajuda. O marido dela, o Wilson, está precisando de um. Fazer um procedimento cirúrgico que custa 60 mil reais. O Wilson tá com um. É, uma hidrocefalia, e está atingindo os olhos, e ele está com uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, custa 60 mil. A família já tá levant... conseguiu levantar perto aí de uns 8% do valor já entre os amigos. Qualquer valor que você puder nos ajudar, vai ajudar muito. Como você pode me ajudar? Eu vou deixar nos comentários o link para você... É... Me ajudar. Se você pode perguntar nos comentários que eu respondo para você. Coloco o Pix da Poliana, que é a esposa dele, a mãe do meu, do meu sobrinho. E posso colocar também para você é, o link do Vaquinha, caso você queira fazer por meio do Vaquinha. O Pix é melhor porque é, não tem a taxa do Vaquinha. Mas se você quiser fazer pelo Vaquinha, de repente você prefere fazer, é mais confiável para você o, o procedimento pelo Vaquinha. Não tem problema, a gente, a gente entende, tá bom? É, você pode me ajudar bastante também divulgando é, no seu, nas suas redes sociais. Se você for no meu, no meu Instagram ou se você for no meu Twitter, você vai encontrar essa imagem lá. E se você puder compartilhar com os seus amigos, gente que você sabe, olha, fulano, sempre que eu peço para ele me ajudar, ele me ajuda com alguma coisa. Qualquer valor ajuda. 5 reais, 10 reais, 15 reais, 50 reais, qualquer valor ajuda. Agora o Wilson eles estão precisando muito desse valor porque não consegue vaga para fazer a cirurgia. Existe. É uma coisa que a gente precisa sempre orar. né? Gente, às vezes os, os caras creem que é, não, não, não, não existe demônio, ou põe culpa tudo no demônio, não sei o que, ah, estado mínimo, não sei o que, essas conversas para boi que dorme, porque quem faz esse tipo de denúncia nunca precisou usar o sistema único de saúde como o Wilson tá precisando agora. Não há vagas para fazer a cirurgia. Existem dois hospitais em Goiânia, a informação que me deram, que faz o procedimento cirúrgico dele. Dois, um não tem vaga, e o outro não, não tem um médico para poder fazer. Então, eles estão em busca, então, de um hospital particular, porque é urgente, é um procedimento que exige urgência. E esse caos que está por conta das, da, do, do Covid, então ele não está conseguindo. Então, em nome de Jesus, se você puder nos ajudar com qualquer valor, eu sei que tá, muita gente está apertada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, geralmente quem contribui é quem não tem condições de fazer mais nada, porque já está no limite. Porque aqueles que têm condições de fazer alguma coisa, às vezes não fazem porque acham que o seu dinheiro é sagrado. Em nome de Jesus, eu te peço uma ajuda para o Wilson. O Wilson que é o esposo da mãe do meu sobrinho Felipe. Por favor, eles têm uma bebezinha de acho que um ano, acho que menos de um ano, não me recordo aqui. E precisam muito da ajuda de vocês. Precisam muito da ajuda de vocês. Aqui em casa a gente já fez a nossa, a nossa parte, já juntamos nosso dinheiro aqui, já mandamos também para eles, estamos pedindo para os nossos amigos, parentes. Então estou fazendo essa oportunidade aqui, esse momento aqui, para falar com vocês sobre isso. Muito obrigado por ter dado play. Deus te abençoe. Vamos orar pelo Wilson agora. Vamos orar pelo Wilson. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Wilson precisa levantar esse valor a Poliana precisa levantar esse valor para fazer a cirurgia. Senhor, eles estão vendendo parte de suas propriedades, o que dá para vender agora, para tentar salvar a visão do Wilson, porque ele está correndo o risco de ficar cego. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir. Quero te pedir, Senhor. Vamos te pedir agora há pouco, orando por ele. Interfere nessa situação, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, que ministram cura, que estão para servir os seus servos. O Wilson é um servo do Senhor. A Poliana é uma serva do Senhor. O Felipe, Senhor, é um servo do Senhor. Essa família precisa muito do Senhor agora. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda em nome do Senhor Jesus, Pai. Clamamos ao Senhor. Levanta teus filhos e tuas filhas que podem fazer muito, Senhor. Levanta teus filhos e tuas filhas que podem fazer muito. Ô oh, Senhor, toca o coração de quem pode ajudar agora, Jesus. Nós sabemos que o coração é um lugar que só o Senhor pisa. O Senhor entra, o Senhor esquadrinha e o Senhor lança sementes ali dentro. Então eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude nisso, Pai. Oramos, Senhor, da força para a Poliana, da força para o felipe para que eles consigam suportar essa barra agora, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Qualquer valor é muito bem-vindo. Vou deixar... É, nos comentários o link para você entrar em contato. Mais ainda, se você tiver alguma dúvida, pode me contactar pelos, pelos comentários ou pelos meios que você achar que pode falar comigo, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigado por ter dado o play.